Fala, galera! Bem-vindos a mais uma edição do Life Hacker Talks, que são conversas inspiradoras com pessoas aí que vêm se reinventando em busca de mais sentido e liberdade. E na conversa de hoje foi um pouquinho diferente, né? Dessa vez eu fui entrevistado pelo meu irmão e bruxo, Felipe Marques, um monstro aí da alta performance, mas buscando sempre o caminho do meio, né? essa busca do zen acelerado. Então foi muito legal porque a gente falou de rituais, de técnicas e de atividades e práticas muito fundamentais aí para você conseguir criar o contexto ideal para uma mudança na sua vida. Então se você quer começar na internet do jeito certo, se você quer crescer na internet de forma sustentável e não parar no meio com um burnout ou sair de uma armadilha que às vezes a gente acaba caindo, que é sair da prisão do trabalho, da CLT, né? de um trabalho que hoje você é um escravo do tempo ou do que você faz, para cair numa outra prisão, que é a prisão do marketing digital. Então a gente falou muito sobre isso, né? sobre técnicas para você conseguir evitar todo esse tipo de problema. Então eu espero que você curta, que seja muito proveitoso para ti, todos os ensinamentos que a gente trocou, tá e que você aprenda a... Voltar para o presente, esse é o grande desafio, né? que você esteja presente aí na sua vida e você consiga tomar decisões mais coerentes com aquilo que realmente faz sentido para você, para aquilo que realmente importa, para que você possa criar um projeto, uma carreira, um negócio aí que patrocine o estilo de vida dos seus sonhos. Beleza? Então, espero que você curta, mas antes de ir para o Talk, se inscreve no canal, ative as notificações, assina o podcast aí para que você não perca nenhuma edição no futuro. Beleza? Então, sem mais delongas, bora para o Talk. Então, eu trouxe o Ian aqui, que, cara, o cara já foi aí diretor da L'Oreal, sabe? O cara já foi empreendedor, fez um monte, foi jogador de, profissional de vôlei, então, Ian, as perguntas que eu quero te fazer hoje são em relação a isso, em relação à tua maestria pessoal terem te alavancado no profissional, sabe? Então, como é que tu vê isso, cara? Qual é a importância para ti de tu ter realmente focado em te disciplinar, em te conhecer, em te entender para alavancar o teu profissional, o teu faturamento, né? O que, que tu, o teu preenchimento em relação a, a trabalho, né? Perfeito. Primeiro de tudo, obrigado aí, como sempre, pelo convite, meu rei. É um prazer estar aqui contigo, aprender contigo e com a sua galera aí, esses, esses bruxos aí, né? Que estão em busca desse caminho do meio, que eu acho que esse equilíbrio que, que traz uma visão para o prazer da jornada, né? Do caminhar. Porque quando você trabalha muito extremos, Fica muito desequilibrado, né? E aí não é sustentável. Então, esse acho que é um primeiro ponto que eu sempre trouxe para as minhas reinvenções, para os meus ciclos, foi buscar esse equilíbrio, buscar esse meio termo de uma maneira uhum. mais... Com mais paciência. Que eu acho que falta muito hoje em dia, na grande maioria das pessoas, dentro dessa, desse modelo de vida imediatista que a gente quer tudo para ontem, tudo muito rápido, né? resultado muito imediato, e isso não permite que a gente desenvolva ciclos de maestria. Porque a maestria, se a gente olha né, para estudiosos como o Malcolm, o Malcolm Gladwell, que fala né, que você precisa de 10 mil horas para desenvolver a maestria em algo. Então, eu sempre pensei dessa forma. Pô, como que eu posso investir um ciclo que me permita com paciência, com persistência, com resiliência, desenvolver a maestria ao ponto de eu investir, ou de eu querer investir, 10 mil horas num projeto. Então, para eu escolher um ciclo desse, né, que começou na minha vida pelo vôlei de praia, né, como esportista, eu fiquei 10 anos da minha vida jogando vôlei. E esses 10 anos me permitiu desenvolver aquela maestria, que me permitiu atingir grandes resultados. E não foi no primeiro mês, não foi no primeiro ano, foi depois de anos treinando praticamente todos os dias, e para fazer algo todos os dias eu tinha que ver muito sentido e ver muito prazer naquilo. Não quer dizer que era só prazer, mas é que na balança o equilíbrio deveria estar tendendo para o prazer. Né? Então o vôlei teve esse papel na minha vida durante 10 anos, mais ou menos ali dos 10 anos aos 20 anos, né? pela influência do meu pai e depois eu fui crescendo aí eu consegui atingir resultados extraordinários, como ter sido campeão mundial aos 15 anos, né, na competição sub-18, depois campeão sul-americano, campeão brasileiro algumas vezes, isso porque eu via sentido naquela carreira, naquele momento, eu sentia prazer no caminhar, no exercício ali daquela profissão, daquela arte, e eu tive paciência de esperar maturar experiências, práticas e uma série de, de elementos que eu fui combinando para desenvolver aquela maestria. Mas a partir do momento que eu não via mais sentido naquilo, aí ficava muito difícil manter o foco, manter a persistência, manter aquele nível de engajamento que eu tinha no início e durante. E foi aí que eu me reinventei. E aí fui para o ciclo de maestria profissional na carreira corporativa Que eu passei mais de 10 anos, ali mais ou menos um ciclo de 10 anos Naquela busca de, de crescimento naqueles padrões ali da empresa corporativa e tal Que era o que fazia sentido para mim na época E aí depois de eu não ver mais sentido nisso Porque quando eu conquistei um monte de coisa legal aí nesse, nesse ciclo eu comecei a me questionar novamente e falei, cara, isso eu atingi esse patamar aqui. Estou olhando para baixo, estou olhando para dentro. E as coisas não estão mais me alimentando ou fazendo sentido, está na hora de eu buscar um novo ciclo, que é o ciclo que eu estou agora, que é o ciclo do empreendimento. E aí eu já estou há cinco anos e ainda posso atingir muito mais coisas do que eu atingi, mas eu venho atingindo coisas legais que me permitem ter satisfação no caminho, ter prazer, ter felicidade no presente mas com uma ideia de futuro também. Então é a mesma coisa, o equilíbrio entre o presente e o futuro. Porque se você é um monge budista iluminado, que flutua e tal, você vive o presente e a atenção plena total, né? 100%, caverna, né? O monge. Mas nem todo mundo vai querer uma vida dessa, né? Ainda mais interagindo com as pessoas, com os nossos conhecidos, nossos parceiros, cônjuges, então... É, buscar o equilíbrio entre o presente e o futuro no, e o futuro no sentido de não depositar sua felicidade apenas no futuro quando você conquistar algo mas ter intenções ter objetivos ter ambições mas que você esteja desapegado deles também mas que pelo menos te, te deem uma direção te deem um norte né para você continuar evoluindo então é, a busca a nesse equilíbrio? equilíbrio me ajudou como a gente pode ser, ter, ter essa aceleração, essa hiperprodutividade, mas manter se, se manter fora da correria mental, né? Exato. É, é uma coisa que eu vi até o acho que o Renato e o Stefani falando que eu conectei muito é, é se manter é, Sim, é se manter entendi. no jogo sem estar preso no jogo, né? E aí o jogo poderia ser a Matrix. Você, você tá na Matrix, a gente tá aqui, né? Não tem é, ainda. Para a grande maioria, não tem como se desconectar completamente, né? As pessoas têm compromissos, trabalhos, esse sistema capitalista. Você precisa do dinheiro para comprar e conquistar coisas, mas você não é prisioneiro disso. Então, você consegue se distanciar e assumir uma atitude mais de observador. E aí, a partir dessa consciência né, de estar dentro do jogo, mas não fazer parte dele né, como apenas mais um personagem, isso te dá um equilíbrio legal também para você ir conciliando presente, futuro, idealismo e idealização com realidade. Né? Para não romantizar tudo na vida. Né? Ah, tá, então eu vou trabalhar do laptop na praia, ou só vou viver do meu propósito, ou só vou gerar valor e contribuição para as pessoas. Sim, você tem que buscar isso tudo, mas entender que a realidade você vai comer merda, você vai passar por perrengue, você vai ter fracasso, você vai ter altos e baixos, é uma montanha russa. Então, é, é, conciliar isso tudo também me ajudou a me manter no ritmo desses diferentes ciclos, né, com, com continuidade e, acima de tudo, buscando entender qual era a a minha própria fórmula e não viver a fórmula dos outros, então e criando aqueles mecanismos que me ajudavam a me energizar com rituais matinais, rituais de produtividade, mas para mim, né? Eu, claro. eu modelava, eu me inspirava né, de livros, pessoas, mentores, grupos, isso tudo me alimentava, mas eu ia combinando isso tudo né, de uma forma bem combinativa, né? não apenas criativa, para chegar ao meu modelo e isso daí me trouxe um despertar que hoje é, é o que eu tenho ba refletido bastante de, de como eu, de, de verdade buscar mais liberdade no sentido de me desapegar dos resultados e curtir mais o caminhar e isso para mim tem sido uma, a melhor etapa da minha vida em termos de maestria porque aí eu sinto um tesão absurdo no caminhar, no processo, no progresso. Por mais progresso. difícil que seja, né, cara? Por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, e por mais ambicioso que talvez tenha alguns objetivos nesse caminhar, no meu projeto, no meu negócio, no meu relacionamento, é aproveitar cada pequena vitória no dia a dia, cada etapa. Poxa, hoje não tem nada que me dá mais prazer do que acordar na minha manhã Escrever o meu livro, fazer o meu yoga, fazer os meus exercícios de respiração, fazer os meus exercícios de visualização. E isso daí, esse, esse, essas coisinhas pequenas, mas que todo dia estão ali presentes, isso me dá um tesão absurdo. E esse, esse automático né, de, de fazer o meu ritual e essas atividades, cria uma base muito sólida para eu seguir conquistando novas etapas no meu ciclo, conquistando né, evoluções contínuas, progressivas, né? Um por cento, história. Exatamente, exatamente. É, parece que, assim, é muito, muito complexo de uma pessoa, né, como no nós, no meio da sociedade, do jeito que a gente foi criado, entendermos que esse desenvolvimento profissional ele, ele precisa estar estabelecido numa base sólida. Né? E para nós, a gente foi ensinado a sempre buscar carreira, buscar dinheiro, buscar relacionamento, e a gente tem uma dificuldade agora de dar um passo para trás e olhar, não, espera aí, eu preciso olhar para o jeito que eu estou pensando, para o jeito que eu estou me sentindo, como é que eu faço isso? Ah, pois é, acho que eu tenho que olhar para os meus hábitos de manhã, de noite, de dia... O que está acontecendo? O que eu estou fazendo? O que eu posso fazer para não só produzir, mas cuidar daquilo que vai produzir, né? Cuidar é. da, da, da própria máquina que produz. O Stephen Covey, no, no, no site Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, ele fala sobre o conceito de P e CP, de produção e capacidade de produção, né? e como é. tu gerencia esses dois polos. né? Então, Perfeito. E como é que foi assim, qual é a diferença, por exemplo, dos hábitos que tu tinha como profissional de vôlei, dos hábitos que tu tinha como uh, uh, na, no, na corporação, né, no corporativo, e nos hábitos que tu tem como empreendedor, assim. Como é que essas coisas foram evoluindo para ti? Perfeito. Então, no vôlei, meus hábitos eram muito voltados para a rotina de treinamento. Então, eu já treinava cedinho. Então eu acordava cedo, morava em Niterói, para quem conhece o Rio, e treinava na praia de Ipanema no Rio de Janeiro. Então era duas horas de transporte. Então eu era para começar sete horas da manhã lá. Então é, eu acordava 5 horas da manhã, não pelo pelo milagre da manhã, o clube Five A.M. ou todas essas práticas, né, que que a gente já conhece, mas por necessidade de deslocamento mesmo. Então eu não tinha uma consciência de hábitos ainda muito saudáveis é, corpo mente alma mas era muito corpo era muito voltado para o treinamento físico para o treinamento técnico então eu já iniciava minhas manhãs na praia então conexão natureza é conexão com o corpo e era muito pautado nisso né E me ajudou, me desenvolveu claro. muita disciplina, muito disciplina. comprometimento comigo mesmo, com performance, alta performance, mas que trouxe sequelas também, porque qualquer coisa em alta performance ou, ou competitivo no sentido profissional, você acaba é, magoando muito o corpo, porque é o tempo todo buscando ultrapassar os limites, é sempre desequilibrando a equação é para você atingir o máximo, ser o melhor. Né? e isso, isso trouxe algumas sequelas tipo hoje meu joelho direito eu ainda sinto um pouquinho meu ombro direito tal e beleza foi foi uma parte da minha vida que, que me, me trouxe muito aprendizado já no corporativo eu desequilibrei total foi uma época onde o trabalho se tornou prioridade então eu tinha uma carga horária insana trabalhava entre 12 e 14 horas por dia com muita coisa dentro do escritório preso ali na CLT é né, preso nos jogos políticos dentro de um, um, um ambiente né, muitas vezes tóxico mentalmente né a pressão do mercado a pressão de ter que crescer a pressão de, de ter que Sim. me destacar na frente do chefe tal então nessa época meus rituais não existiam praticamente era acordar Sim. correndo é, café, já pegar trânsito, e aí, o máximo, eu escutava um podcast, lia livros técnicos, mas era uma coisa muito, muito piloto automático mesmo. Sim, e mas, só... mas teve, um, teve uma coisa aí, por exemplo, tu, que eu quero te perguntar se tu acredita nisso, que dos 10 aos 20 anos, então, tu foi jogando vôlei, por uma boa parte, sei lá, cinco anos profissional, mais ou menos, cinco, seis anos, Sim. Então, teve uma, um ritual ali que, por mais que tu não estivesse pensando e for, fosse mais, digamos, a consequência da, do sonho que tu tinha, ele te deu uma disciplina enorme. Sim. E provavelmente esses 10 anos foram o que te levaram a ter tanto sucesso, por exemplo, na L'Oréal e em outras empresas, né? Sem dúvida, sem dúvida. A escola do esporte me trouxe muita disciplina. E hoje, muitas pessoas que me conhecem bem Vem é, a disciplina como uma das minhas maiores forças, né? o comprometimento com o com outro, comigo mesmo, com o resultado Então isso daí foi uma escola enorme, porque era era parte intrínseca do esporte, né, de, de competição Então é, eu desenvolvi vários hábitos e muita disciplina para parte corporal e um pouco mental também né por causa da, da, uhum. da pressão também do esporte tem que jogar na frente de 5 mil pessoas e das competições internacionais então mentalmente e, e, e no nível corporal eu desenvolvi muitos rituais e muita disciplina na CLT nas dez anos como corpora né, no trabalho corporativo aí eu caguei tudo é, e não tinha ritual e, e era e foi um momento que eu comecei a ficar um pouco doente mesmo né de doente emocionalmente doente até cor, cor, fisicamente em alguns aspectos né porque eu sempre fui é, sempre fui esportista e não tinha mais tempo para cuidar do meu corpo cuidar desse equilíbrio então chegou no final eu, eu assim lá pelos 28 30 anos eu estava começando a sentir também o corpo e aí, no momento onde eu me libertei dessas prisões de um trabalho e de várias prisões pessoais e mentais que eu tinha, de crenças e de coisas que eu fui acumulando ao longo desses anos, a partir dali, eu passei a priorizar a minha vida, priorizar o que era importante, priorizar os meus valores. E nesse mergulho de de um olhar mais interno e menos externo né para ver o que eu deveria fazer para agradar a sociedade os meus pais os meus professores os meus patrões e todos os peixes que ditavam a maneira certa de agir certa de pensar os padrões de sucesso né eu preciso ter um bom trabalho eu preciso ter dinheiro eu preciso ter uma casa eu preciso ter carro eu preciso ter isso eu preciso consumir tal coisa eu fui me, me desvel... é, fui me libertando dessas dessas prisões uhum. e aí eu comecei a entender que o que me dava um puta prazer era liberdade, era amor e paixão pelo que eu fazia, era crescimento contínuo, era exploração, era prazer. E isso tudo eu comecei a combinar nas minhas atividades. E as primeiras atividades no dia são aquelas que ditam um pouco, né? Como que o seu dia vai se configurar. Total, e aí eu dei um total. foco total em cuidar do meu equilíbrio corpo mente alma pela manhã hoje em dia eu tenho um ritual aí em torno de quatro horas só de investimento em mim então é prioridade é não negociável e dessa forma eu passei a criar uma base muito sólida para qualquer coisa na vida não só profissionalmente uhum. profissionalmente eu tenho essa, essa base sólida hoje emocional essa base saudável também do corpo essa base mental de estar sempre estudando buscando me desenvolvendo mas é uma base para a vida né e isso veio com com as porradas com os estudos e hoje em dia já são cinco anos que eu invisto esse tempo em mim para cuidar Nossa. de mim mesmo e qual tem sido teu ritual matinal assim claro que ele vai eu explico para a galera né que Cada um vai adaptando seu ritual matinal. vai Ele vai modificando também, porque senão fica até um certo tédio, às vezes, né? Fazendo sempre a mesma coisa, exatamente. Para mim, pelo menos. Mas como é que é o teu? O que, que tu... o que tu tem feito assim nos últimos anos? Cara, nos últimos anos eu fui desenhando as atividades nessas três categorias. Corpo, mente e alma, né? Então, eu acordo de manhã, já ali com a Thaisa, hoje tem sido uma coisa legal de acordar, de ficar um pouquinho mais abraçadinho, gostoso ali, aquele momento de, de acordar, o Raul dorme com a gente, então eu vou, abraço, beijo o Raul também e tal, aí já levanto, copão d'água para dentro, eu vou preparar o meu, o meu limãozinho com própolis, e aí já dou uma desintoxicada, faço higiene bucal, aquelas coisas normais tal, e eu boto um áudiozinho de hipnoterapia que eu ouço já há uns 4 anos, e ele traz de manhã, são 15 minutinhos, assim, uma série de frases de afirmação e idealizações que eu, que eu construí lá já há um Tudo tempo. Que e, faz... e ela criou esse áudio para mim. Então é, é algo que eu ouço todo dia de manhã e já vai plantando um monte de sementinha lá no meu inconsciente. Né? E, e aí eu começo o meu ritual ali de yoga 20 minutinhos alongamentos yoga depois eu medito mais uns 20 minutinhos meia hora é, eu comecei a adotar uma bruxaria aí nas pedrinhas é, medicinais também então boto em torno de mim tal e e aí eu faço a minha parte de escritas né então eu tenho é, escrita criativa, tem um caderninho que é o 365 dias, sempre eu respondo uma pergunta, comprei uhum. aqueles cardenicos lá na né? jornada do herói, tá? então tenho respondido uma perguntinha, Sim. penso sobre aprendizados que eu tive no dia anterior e como que eu posso aplicar isso na minha vida, faço meu caderninho de gratidão ali, três coisas que, que eu sou grato e o porquê. E... E aí eu leio aquela, aquelas fichas de atitude né, que eu te mandei até, né, que eu fui construindo e cocriando ao longo aí de uma série de, de práticas e coisas que eu fui lendo. E ali traz um, uma visão bem clara sobre o meu propósito, sobre os meus objetivos, sobre meus, os meus valores, sobre tudo que é importante eu manter muito claro e muito, muito óbvio na minha vida. E todo dia eu leio isso de manhã, dá uns 10 minutinhos, meu vision board, né? que é aquele, né? aquele quadro com várias imagens também de coisas que eu ainda quero conquistar para a minha vida e tal. E aí, a partir dali, eu começo... Aí eu faço uma leitura de uns uma meia hora, uma hora, dependendo. Aí eu vario entre livros romance, livros técnicos, ficção e tal. E aí... Tu lê mais de um livro por vez ou tu é Sim. eu geralmente tô lendo entre dois a três livros por vez que aí uma faço uma leitura mais relaxada à noite de manhã eu sinto como que tá meu mood e tal uhum. às vezes eu faço um, um cursinho online também quando eu estou fazendo um novo curso então é um momento de aprendizado ali né que eu, que eu invisto e aí eu vou para escrita do meu livro é, ou uma escrita de, de artigos ou coisas assim que, que me demanda uma meia horinha a uma hora também, escrevendo, uhum. que, que é uma forma que eu sinto muito prazer e me expresso boto para fora. E aí, às vezes eu faço um hit um exercício, ali antes de começar a trabalhar, então isso daí tá, tá mais nove, nove e meia, é, tô chegando por aí. E aí esse hit sete minutinhos, eu faço para depois já tomar um banho gelado e começar zerado o dia, assim, de trabalho, né? E aí, primeiro. Esperado não, eu faço, turbinado, né? né? Turbinado, energizado. Você, exato. Já. exato. E aí evito ao máximo WhatsApp, meio qualquer coisa assim, né? Qualquer distração nesse período. E aí já abro o dia produtivo olhando para as minhas tarefas e reorganizando um pouquinho. Na verdade, eu já organizei no dia anterior, então meio que só dando a intenção, beleza, essa é a única tarefa que eu vou focar aqui pela manhã, que já vou ter aquela sensação de que, porra, meu dia foi super produtivo se eu conseguir uhum. finalizar essa, essa parada. Distribuo algumas outras coisas, aí dou uma olhadinha rápida no WhatsApp, no e-mail, só para ver se tem alguma bomba, se não, vou, respondo rapidinho as paradas e vou para essa tarefa. E aí fico até uma mais ou menos uma hora ali trabalhando. E... Tu nem comeu ainda? Ou tu já comeu alguma coisa aí no meio? Então, aí eu vario. Tem, tem três coisas que eu faço. Ou é jejum intermitente, ou um, um bulletproof, daquele lá bolado, com canela, as coisas E, é, às vezes, eu faço um, aí frutas, granola, um suco verde. Então, eu vou variando em função das merdas que eu comi no dia anterior. Se eu comi muita merda, eu faço um jejum. E, e eu tento fazer assim é, duas a três vezes de jejum por semana, duas vezes bullet e o resto também aí eu vario um pouco. E, e aí almoço, siesta depois do almoço, de 20 minutinhos, aí volto a trabalhar, e aí eu tento. Aí eu desconecto ali por volta das cinco para passear com o cachorro, volto, aí vejo ainda tem que fazer umas paradas, e aí às vezes tem uma. Tem uma live, tem uma, uma mentoria à noite que eu faço e eu tento começar a desconectar ali por volta de 9, meia, 10 horas para dormir entre 10 às 11. Entendi, massa, hein, mano? Massa. Ritualzão completo aí. É, eu digo que, assim, ah, independente do ritual, que é bem, bem parecido com o teu, assim, eu falo, independente do ritual que a pessoa for escolher, ou as atividades, eu, eu pego cinco áreas, que é movimentação, respiração, meditação, a imaginação e aprendizagem. Legal. Então, tendo essas cinco, o cara pode fazer o tempo que quiser. Quer fazer cinco minutos cada uma? Faz. Sabe? Quanto mais melhor, obviamente, mas, assim, tendo esses cinco... Não... Nossa, velho, o, o dia já começa de outra maneira. Já ganhou o dia. Se parasse o dia ali, já valeu, né, cara? É, exatamente, Muito cara. Claro. E... e... E assim como na nossa cultura tem uma coisa muito de, de, de trabalho, né? Não, o principal é o trabalho, o principal é o trabalho. E o principal é quem trabalha. Né? o principal é quem trabalha e não o trabalho em si. Então o que eu vejo o que eu vejo que é, que é um erro assim que eu, que hoje eu eu enxergo dessa forma que antigamente eu não conseguia ver que o desenvolvimento profissional a sociedade diz que é ele que vai te dar satisfação e desenvolvimento pessoal. Hum. Essa é a narrativa. A narrativa está trocada, que é o desenvolvimento pessoal. É tu focando em tu ter uma mente clara, tu tá com o, o teu humor legal, tu tá, meu feliz, tá entusiasmado, energizado para ter um desenvolvimento profissional foda. Não. E isso não acontece do dia para a noite, isso é uma coisa que é construída, né? Perfeito. Então, é, a galera é, inverte, é. né? A galera, em vez de trabalhar para viver, vive para trabalhar, né? E isso é, causa muita dor e muita doença nas pessoas hoje em dia. Por isso que os níveis de desconexão, ansiedade, o nível de depressão nunca foi tão grande, né? Brasil, campeão aí, mundial, sul-americano em várias dessas áreas... Porque é. a desconexão está muito grande, a inversão dos valores, né? A inversão da ordem das coisas acabou sendo resultado dessas gerações todas aí, né? martelando um modelo de vida que é, não é nada sábio, né? É, cara. E como é que tu, tu, tu procura passar isso para os teus alunos? Assim? Porque tu tem centenas, milhares de alunos também aí. Como é que procura ensinar isso para eles, essa, essa importância, né? porque parece cara é muito difícil furar esse essa crença né porque existe toda uma crença de que não mano meu dinheiro é o primeiro lugar e é a grana é o, o meu lado profissional que precisa estar bem para eu estar bem sim cara é, você já deu um pouquinho do direcionamento né é furando né essas crenças é reprogramando essa esses aplicativos esses softwares aí que foram instalados durante anos, desde a nossa infância, aí eu falo muito desses seis P's, que a gente já trocou ideia várias vezes, né? os nossos pais, professores, padres, políticos, publicitários e os nossos patrões, então o um papel do trabalho é muito forte, eu acabo atacando mais as crenças relacionadas ao trabalho, porque é aquilo que onde, para a maior parte das pessoas que eu tenho ajudado, a dor tá maior, porque as pessoas passam pelo menos um terço, e geralmente mais da vida no trabalho e quando a desconexão quando a dor no trabalho está muito grande é muito difícil você ser feliz na vida se tornar um ser pleno porque um terço da sua vida tá uma merda ou você não trabalha com algo que você gosta ou você não acredita que você trabalha ou você não é reconhecido pelo que você trabalha ou porra a carga horária insana que não te dá tempo para olhar para mais nada na sua vida né acompanhar o crescimento dos seus filhos né? desenvolver hobbies estar tá? com pessoas que você ama então a dor no trabalho é muito grande e eu tento atacar uma libertação uma transformação pessoal através da questão do trabalho principalmente E outro ponto que é a base do que eu faço é servir de exemplo porque não adianta eu falar sobre algo que eu não pratiquei, não experimentei, não adotei e não acreditei. Então eu só falo sobre aquilo que eu já experimentei e deu certo para mim e deu certo para outras pessoas. E aí eu vou identificando padrões de repetição de atividades, de problemas a serem resolvidos, de dores a serem tratadas, para criar... Métodos e caminhos flexíveis o suficiente Para que cada um possa adaptar para a sua própria realidade Mas que dê um norte, dê um pouquinho de, de clareza Porque o que mais falta hoje em dia nas pessoas é clareza né? Para onde ir, por onde começar, o primeiro passo Então eu gosto de trazer soluções que vão desde o primeiríssimo passo Até soluções para quem já está na jornada e está querendo consolidar, escalar essa transformação que pode se materializar num, num projeto online, né, um negócio online com mais propósito, que permita a pessoa trabalhar da onde e quando quiser, que pode se materializar numa carreira com muito mais significado, até dentro de uma empresa mesmo, mas só que questionando tudo que foi imposto ali como, como verdade, como certo e errado. E uhum. pode também ter o caminho que a pessoa decidir. Mas o importante é, são as boas perguntas, os bons questionamentos. E dessa forma, a pessoa ir desenhando uma nova vida, botando no centro aquilo que importa, de verdade. E aí, por isso que o olhar interno para entender os seus valores, entender tudo aquilo que, que alimenta a pessoa né, intrinsecamente, não apenas no lado externo, a partir das influências, né, do, do que um fala, do que o outro fala, é, para mim, a melhor forma de você fazer uma transformação duradoura sustentável, porque a transformação vem no nível da identidade. É lá é. dentro. E aí é duradouro, porque não é algo superficial feito para agradar alguém ou realizar o sonho do outro. É o sonho interno que, primeiro, a pessoa passa a ter clareza e redescobre, né? porque estava ali o tempo todo, mas ela estava botando camada de cebola, né? então estava ficando cada vez mais distante. Então é um reconectar, para botar isso para fora, para o mundo, e voltar a gerar valor. Porque é um grande desperdício de vida, né? Quem, quem aceita esse sistema aí, quem aceita ficar dentro da Matrix. Muito bom, muito bom. Galera, podem jogar perguntas aí, tá? que a gente vai começando a responder devagarzinho. Uh, a Inês aqui, ela falou assim, parece que estou num mundo que não é meu, é porque me ensinaram assim. E... Né, dentro disso assim realmente vão trazendo uma uma perspectiva de mundo que o mundo nunca foi teu né Ele nunca o, o mundo o planeta né a gente como como seres humanos nós somos muito insignificantes para o planeta e até eu ouvi o Murilo Guan falando esses dias assim de ah, vamos salvar o planeta assim, mano, O planeta não precisa ser salvo o planeta dá um peidinho e a gente é eliminado entendeu <risos> Então é, é nós entendemos assim cara que a gente precisa estar tá em sincronia com o planeta e que o mundo que tu vê nesse é o teu mundo porque ele é criado aqui então todas as interpretações de injustiça, de, de coisas ruins e tudo que é negativo do que é positivo, elas estão sendo interpretadas a partir do teu cérebro, a partir da tua cabeça. Então, sim, te ensinaram assim, porque tu era como uma esponja quando pequeno, mas agora tu tem a responsabilidade de decidir o que tu vai fazer. Então, é para isso que a gente está aqui: para, às vezes, dar esse direcionamento, ter essa guiança, para entender o que priorizar. Porque enquanto a gente ainda estiver priorizando as coisas que não refletem em como a gente muda internamente, o externo. Ele só vai continuar mesmo a mesma merda. Porque as interpretações estão aqui. As interpretações estão dentro da gente. É só tu, tu, tu perceber como as pessoas dão um significado diferente para as mesmas coisas. As pessoas dão um significado diferente para as mesmas coisas. Tanto que outra pessoa que não sabe a língua do português não ia entender nada do que a gente está falando. E não quer dizer que a gente não está falando, mas a interpretação dela, na cabeça dela, não existe isso aqui que a gente está falando. Não tem esse entendimento. Então, é, é, é nós começarmos a entender que a gente está criando a nossa realidade. Né? A gente está criando a nossa realidade, só que ela é criada ao longo de muitos anos. Ao longo de muita memória, ao longo de muitas experiências. Por exemplo, esses hábitos que eu e o Ian construímos, eles não são coisas que... Ah, porque a gente decidiu agora então matinal, vamos fazer e beleza, nossa vida mudou. não foi uma consistência muito louca, eu demorei seis meses para gostar de meditar. Tá ligado? Então é uma, é uma coisa assim, para ler livro, então eu nunca gostei de ler livro, eu gostei de aprender o que tinha dentro dos livros. Então tu vai se descobrindo, tu vai formando esses pequenos hábitos, porque os hábitos são a, são, são a base... São a base do, do, do teu sucesso. Tanto os bons hábitos quanto os maus hábitos. Então, se tu continua comendo todos os dias, se dando a liberdade, por exemplo, tinha um amigo meu, não vou falar o nome dele aqui, mas a gente saía, assim, pra, pra São Paulo, ia viajar, ele morava no Rio Grande do Sul também, a gente saía para São Paulo, e aí, todo santo dia, antes de dormir, ele tomava uma Coca-Cola. E ele se dizia em alta performance. E falava, cara, mas assim, por que que tu todos os dias tem que tomar uma Coca-Cola antes de dormir, por exemplo, ou uma coisa? Ah, porque hoje eu tô me dando de presente. Sim, mas tu, tu, tu, tu consegue medir que tu tá sete dias te dando de presente? Todos os dias? Sabe? Então a gente vai se enganando e não percebe. A gente vai se, se, se convencendo das coisas e não percebe... Ah, é só, é só um bolinho aqui, é só um chocolatinho aqui, ah, é só um filminho aqui, sabe? Só que assim, é cinco minutos de um trabalho, cinco minutos de meditação a mais, é, é, é uma, uma série a mais que tu faz na academia, durante um longo período de tempo, vai mudar a tua vida. Né? É, é aqueles minutinhos a mais, quando tu coloca eles no tempo, que vão mudar a tua vida. O tempo, ele pode ser tanto um... um pode ser bom para ti, se tu tiver tendo bons hábitos, ou ele vai, ser, vai estragar a tua vida se tu tiver tendo maiores hábitos, né? São os hábitos atômicos, né? De você, com pequenos hábitos, Bem, mas com consistência, você vai construindo isso daí. E alguém perguntou, eu acho isso sobre a questão de, ah, mas vocês nunca falham, né? Vocês mantêm esses hábitos, sempre nunca falharam. Não, é óbvio que falha, né? Óbvio. Mas o, o importante é você... Eu sigo pelo menos uma regrinha que me ajuda muito, que é, é o seguinte, se eu falho num dia, eu não falho no dia seguinte. Porque assim eu não quebro uhum. né, o que eu venho construindo. E outra coisa que me ajuda é ter uma, uma, uma espécie de priorização da importância dos hábitos. Porque o que eu demonstrei, que eu falei aqui, é o meu ritual perfeito. Que eu busco e eu tenho intenção de todo dia ter, mas óbvio que não é todo dia que eu tenho três, quatro horas aí para investir em mim, quando rola uma viagem, cedinho, quando rola uma reunião, que eu não consigo desmarcar, coisas assim, então eu tenho é, o, o meu único hábito, né? aquela coisa da única coisa, eu também tenho para os meus hábitos, e aí eu vou priorizando. Qual, qual é? Qual é? Você é? é o mesmo que o mesmo. É a meditação. Para mim, a meditação... É ela E a meditação é legal que também pode ser 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. Então a meditação, para mim, é aquilo que você só se dá conta da importância da meditação na sua vida quando você não faz. Porque o resultado da meditação não é algo muito, né? Nossa, agora estou super focado, concentrado, tal, tô sentindo... Mas se você não medita no dia, porra, o dia fica estranho, cara. Fica meio... Ai, fica, fica desequilibrado. Então é importante você ter essa flexibilidade também mental, como tudo, né? Vamos botar mais amor e menos medo, menos rigidez. Porque assim você consegue... Eu consigo facilmente adaptar o meu ritual de quatro horas para meia hora. Que aí eu vou meditar um pouco menos de tempo, vou fazer uma coisa para um hitzinho de sete minutos, é um banho gelado, é... Uma, uma uma escrita rápida ali que eu consigo fazer e, e já deu já tô já tô energizado para iniciar o dia então vai ter falha, mas só que você não precisa se autoflagelar né, quando você não conseguir e começa devagar, começa padronizando antes de escalar antes de, de fazer muito melhor né? pega cada hábito que é a regrinha dos dois minutos como é que você pode Pegar algo que talvez seja complexo e grande nesse momento e você reduzir para algo bem pequenininho. Por exemplo, em vez de falar, porra, vou ler uma hora por dia, todos os dias. ler leia né, cinco minutos ou três páginas, ou o que for. Porque só em você dominar e masterizar esse ato, primeiro, você vai botar na sua agenda que a leitura é importante. Se comprometer em ler dois minutos, se você ler três páginas, se você ler cinco páginas, você já está ganhando. E se você se comprometer em ler uma hora e ler apenas cinco páginas, é a mesma coisa. Só que você está frustrado e você está falando, eu sou um merda, não consigo, uma hora e tal. Então, vai gerindo essas expectativas e vai dominando, padronizando, né? Dois minutinhos todo dia, todo dia, todo dia. E a partir daí, quando você dominar legal, você vai aumentando de patamar. E fica muito mais gostoso, fica muito mais leve. E quando é. falhar, segue em frente. Boa, boa. Ah, tem gente perguntando assim ah, qual é o melhor horário para meditar assim, Cara, não, não vejo que tem o melhor horário É a mesma coisa que você me perguntar qual é o melhor horário para ir para a academia Não vejo que tem um o melhor horário Tem o, o teu horário Que tu vai precisar descobrir ele Porque cada, cada momento vai ter o seu benefício é Se tu meditar de manhã Testa de manhã o que acontece durante o resto do dia Se você meditar de noite eu, eu, eu, eu comecei meditando de noite, por exemplo testa o que acontece, por exemplo, o teu sono, como tu acorda no outro dia. Então, vai, vai se percebendo, né? Por exemplo, treinar de manhã nunca foi algo que eu fiz, cara. Eu sempre treinei uh, depois, assim, 5, 6, 7 horas da noite, tá ligado? E nos últimos tempos eu tenho treinado de manhã. E tem sido ótimo. Tem sido, tem sido bacana, tá ligado? Então, vai muito depender de como é a tua rotina, de como tu vai dividir o teu tempo. Entendeu? Eu vejo que não existe um horário pronto para nada só tu, tu perceber que todos os momentos tu vai estar tá emocionalmente mentalmente diferente então eu vejo assim né acho que com o longo com o passar do tempo conforme tu vai treinando a mente com meditações respirações práticas de contemplação o cara vai entendendo que é tu usar a, a meditação como uma ferramenta para tu gerenciar a tua mente. Tu vê que ela tá muito acelerada, porra não, vou dar uma parada aqui, vou dar cinco minutos de meditação, de respiração, tá ligado? Que é, é, é, é, é assim, é que nem o Ian tá falando, né, da, da identidade antes. Vou contar uma história pra vocês, por exemplo, um amigo meu, quanto tempo é ti, acho que esse dia, né, um amigo meu foi fazer o desafio de 30 dias de meditação, e ele não tinha esse hábito, ele fez 30 dias. E eu falei, e aí, agora, como é que tá? Não, agora faz umas três semanas, já que eu não faço. Entendeu? vamos fazer um teste então, se eu te colocar agora pra meditar aqui nesse cordão, que era, num, era uma calçada, assim, Que no que no cordão da calçada tu vai meditar e a galera toda que tu conhece vai passar aqui na tua frente Tu ia se sentir muito desconfortável abrir os olhos e tudo mais Porra, acho que sim, mano, eu ia ficar muito desconfortável não ia curtir e eu falei, pois é, mano, é porque tu não se considera um meditador é a mesma coisa que o cara vai na academia, mas ele não se considera um cara que levanta peso ele não se considera um esportista. Imagina, tu, for, tu vem jogar vôlei, tu tem o um sonho de jogar vôlei, daí tu não se considerar um esportista, tu não se considerar um jogador de vôlei. Então, quando essa identidade ela, ela não é acoplada de que, digamos, eu sou isso, isso faz parte de, de, de quem eu sou, do que eu quero construir, se torna muito mais difícil. Se torna uma coisa de força de vontade. Daí, e todos os dias, meio que é uma luta, né? Foi assim os meus primeiros seis meses. Foi por isso que foi tão difícil para mim meditar. Porque eu estava tentando forçar uma coisa. Eu me via como um cara que não meditava, que tinha vergonha de contar isso para os amigos, que eu achava que era uma besteira, mas já que alguém tinha falado para fazer, que fazia bem e tal, eu ia fazer. Mas eu não me enxergava como aquele cara que fazia aquilo. Sabe como tu te enxerga, por exemplo, torcedor de um time? Tu inter... Ou tu se enxerga vegano? Sim. Da mesma forma, tu se considera meditador, esportista, leitor, né? Então, é, é, produtor de conteúdo. Se tu não engloba essa identidade, não abraça ela, e às vezes é, repeti é repetição de prática, é repetição mental, é tu aceitar aquilo contigo, é tu te colocar em desafios, por exemplo, pra mim, cara, se colocar em desafios e estar numa sala cheia dos meus amigos e eu sentir que eu tava precisando fechar os olhos e ficar. E aí toda a galera falando, tipo, ah, ali, ó, tá meditando, Uhul! e passa <risos> na frente, e faz bobagem, e tudo mais, e tu se mantém ali. Firme no teu propósito, sabendo que, quem tu é, e é aquilo que faz bem pra ti, é aquilo que é prioridade para ti. Então tá na hora de tu assumir as rédeas, de tu se tornar o teu próprio mestre, ao invés de tu ter eu como mestre, eu como mestre, te dizendo, ó, oh, tu tem que fazer isso, mano, é, é cada um. É responsável pelo próprio barco. Nós só podemos agir como pequenos faróis. Aqui pra você, indicando, ó, ali tem uma luz, ó. Tá vendo ali? O caminho tá livre. É por ali, vai por ali. Testa. Vai lá, marinheiro. Sabe? Foda. É, mano, a gente tem que assumir essa responsa, né? Acho que é uma das coisas que, por exemplo, no curso do Sadguru lá, é a primeira coisa que ele fala, velho da autorresponsabilidade, de tu assumir, assumir o tranco pela tua própria vida. De não mais achar que é alguém que vai te falar o que fazer, que as coisas vão cair do céu, que um dia o mundo vai mudar. É aquela velha frase, todo mundo tenta mudar o mundo, né? Mas poucos tentam mudar a si mesmo. É, a mudança então, vem, vem interna, né, cara? E, e a identidade que você falou tá intrinsecamente ligada às crenças, né? Que foi nosso começo, lá no início. Então, uma vez que você começa a reprogramar as crenças para uma nova identidade, onde essa identidade você se torna meditador, onde nessa identidade você se torna uma pessoa que sente prazer no trabalho, uma pessoa que se sente amorosa, generosa, é, energizada, você começa a realmente acreditar que isso é sua realidade, você molda, uma nova realidade a partir dessas novas crenças, desses novos aplicativos que você vai reinstalando. Você vai desinstalando Windows 486, para a galera que é um pouco mais velha aí, você vai, porra, troca sistema operacional, dá uma atualizada, bota um Mac aí, porra, Pro, iOS, sei lá qual é o último, e vai para dentro, porra, novo folho para redesenhar, uma vida mais alinhada com o que é importante, mais alinhada com... E aí, nesse redesenho, você tem uma série de ferramentas, uma série de caminhos, uma série de práticas que vão te ajudar a conquistar isso de maneira mais sustentável, de maneira mais rápida, de maneira mais estratégica, de maneira mais alinhada. E você vai ter mentores que vão, como eu adorei a analogia dos faróis, né, que vão te guiando e tal, mas você, meu irmão, que vai conduzir a maquininha aí, e cuida bem dessa máquina, né, cuida bem desse carro aí, porque senão vai furar pneu, senão vai acabar combustível, e aí você precisa cuidar do seu corpo, da sua mente, da sua alma, da sua vida, exatamente como talvez você cuide do seu carro, né, que às vezes você cuida mais, você investe mais dinheiro é. e tempo e atenção nessa máquina aí, do que na própria máquina. né? Ah, não, mas pô, suplemento alimentar é muito caro e tal, mas vai e bota uma roda, sei lá o quê, rebaixa o carro e bota isso filme. E, então é, é reposicionar um pouquinho o valor das coisas na vida, que vai te dar muito mais intenção, muito mais direcionamento para o que importa. Né? E eu acho que é por aí que a gente tem que. Ir ah, muito tocando. bom, muito bom. Reposicionar o, o, as prioridades, o que tu está valorizando mesmo, né? É, então, é um muita gente leu aquele livro né do sutil arte ligar o foda né um alto best-seller assim e no final para mim o livro foi sobre tu saber não é sobre tocar o foda-se livro o livro na verdade ele é sobre tu tocar o foda para aquilo que não é importante e se importar muito com as pequenas coisas que são importantes exatamente então será que o teu carro é tão importante Sabe? Será que aparecer, aparecer bem para os outros é tão importante? Será que tu tentar conquistar a confiança de outras pessoas é tão importante? Ou será que você conquistar a sua confiança é mais importante? Será que você cuidar do teu veículo é mais importante do que o veículo que te leva para o trabalho, que te leva para os lugares? Né? Então são, são questionamentos, cara. Que eu, eu, eu penso que toda essa jornada ela começa com esses questionamentos e anotar. Tu não ficar só na cabeça, tu tirar da, da cabeça e botar pra uma realidade já. Tu anotar o que eu quero ser. Quais as identidades realmente eu quero construir. Qual é o meu, meu ideal, né? E aos poucos tu vai vendo que tu pode chegar lá de acordo com as tuas atitudes, né? Tu hum. realmente botar o tempo, botar... Não, vou fazer isso, 5 minutos, 10 minutos, todo dia, vou fazer, vou fazer. E tu, tu, e tu sabe que tu vai precisar se forçar, mano. Não é, não é gostosinho, entendeu? Nós não estamos aqui para dizer que é gostosinho, que, é, que, é, que vai ser bonito, que o caminho vai ser de flores. Mas, na real, o cara até perguntou aí, acho que foi o, o, o Gil, ele perguntou, pá, pois é, a gente que eu trabalho 10 horas por dia, eu e aí e, trabalhar 6 horas, será que é possível ser empreendedor e tal? E, cara, tudo é possível, né? eu vejo. Só que assim é muito mais importante definir um, o porquê tu tá trabalhando, né? Qual é a causa por trás? Então, qual é a causa por trás de tu meditar? Eu sempre uso o meu exemplo com fio dental, brother. Porque, tipo, eu não conheço ninguém que gosta de passar fio dental. Fio dental é uma bosta de passar, uma merda, né? Então, tipo assim, eu pensei, por que eu vou passar essa porra só porque o dentista falou? E daí, a grande questão que eu vejo é Cada um de nós precisa encontrar os próprios argumentos para se convencer das coisas. Que não é eu, não é o Ian que vai te convencer. É você que precisa achar os próprios argumentos para se convencer do porquê trabalha, do porquê vai fazer dieta, do porquê vai comer bem, do porquê vai meditar, do porquê qualquer coisa. E ali eu enganei minha mente perguntando assim para mim: tá, mas se eu passar fio dental todos os dias durante os próximos 365 dias, um ano, será que meus dentes vão estar mais saudáveis? Eu tenho menos chance de, de ter cárie, de ter doença e tal? E a resposta foi óbvia. E eu pensei, e se eu fizer isso por cinco anos? Será que meus dentes vão estar mais saudáveis? Pensei, é óbvio. E eu comecei a fazer essas perguntas para outras coisas. Será que se eu meditar por dois, três anos, o que vai acontecer comigo? Será que você é um profissional melhor? Sabe que eu a mente mais clara? Sabe que eu tenho mais chance de ter sucesso? E a resposta é a óbvia. Quando a resposta é a óbvia, tu precisa se respeitar, tá ligado? Tu, tu, tu sabe o que fazer. e é. a questão toda é, é se perguntar, né? Por, e, por isso que o grande perigo é a gente não se questionar, não se perguntar. E só ir pelo automático do que os outros nos dizem que devemos fazer. Né? Tem nada mais poderoso do que porque nessa né? palavrinha tem nada mais poderoso do que esse si", né o quem disse né? são todos esses elementos que quando você vai trazendo no seu dia a dia você sai desse automatismo e você começa a trazer mais intenção você traz, você traz mais é, clareza você traz mais sentido para as coisas e sem isso sem ver sentido na vida sem ver sentido no que faz não, não tem como ser feliz, né? A felicidade está na busca desse sentido e na, nas pequenas vitórias, no caminhar né? desse, desse sentido todo. Então, perfeito. É. Tem a música. O caminhar livre de um homem Nem o dinheiro pode comprar Ai, Nada Deus. como um dia após o outro para lembrar perfeito. Massa demais. Ezeira, muito obrigado, irmão. Altos papo, muito muito Porra, massa. Top. Sempre muito Como bom, sempre, né? Uhum, muito da hora. Prazerzão, brother Pode contar comigo aí também. Espero que a galera tenha gostado. Rapaziada que não é inscrito lá no canal do Ian ainda, no Instagram, segue lá, Ian Borges, né? @ianborges. Com certeza tem muita coisa foda lá, muito conhecimento. Eu gosto muito dos posts do Ian lá, com as caricaturinhas é, lá. lá. Né? <risos> Top. Cara, Muito meu rei, obrigado novamente pelo convite, como sempre. Galera, se vocês tiverem dúvidas, quiserem continuar a trocação de ideia, manda direct. Eu tenho uns vídeos lá explicando meu ritual no detalhe também, que eu sempre mando pra galera. Pode pedir lá que like, eu mando também. E para quem quiser intensificar aí essa trocação, Porra, tamo junto. Valeu, Iazera. Muito obrigado, vale, irmão. Mãe. Tudo de bom aí. Tamo junto. Aproveita, a família. Beijo. Ih, tchau, valeu. Tchau. E aí, curtiu esse bate-papo? Muito bom, né? Espero que você tenha identificado algumas atividades bem práticas aí que você possa implementar no seu dia a dia. E se você precisar de ajuda, você pode também olhar outras histórias aqui de life hackers. Que vem se reinventando em busca de mais sentido liberdade para se inspirar sempre com essas conversas muito práticas e muito acionáveis, né? Porque de teoria a gente está cheio, mas só que o mais importante é você aprender fazendo, tá? E se você precisar de ajuda, conta comigo, dá uma olhada aí embaixo, na descrição, clica no botão, né? Você tem várias formas aí de entrar em contato comigo. Também me manda direct no @iampeborg que eu respondo todo mundo. E se fizer sentido para ti, algum formato de transformação, como programas online ou a comunidade da Tribo Pés Descalços, enfim, vários outros projetos aí que eu tô lançando. Se algum desses fizer sentido, conta comigo, vai ser um prazer poder te acompanhar, beleza? Então, a gente se vê em breve. E <risos> aí?